Oi, águas cinzas do banheiro da casinha que está lá atrás. Vamos ver a reativação do primeiro banhado feito aqui em casa. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Já convidando, dá uma olhadinha depois no primeiro vídeo dessa série, águas cinzas número 1, que eu conto a construção desse banhado que está bem aqui atrás de mim. É, o vídeo de hoje e mais um ou dois vídeos na sequência, vão contar a reativação desse banhado, porque agora eu estou morando naquela casinha ali atrás. É, vamos contar também, em outra sequência de vídeos, o sistema que está sendo feito para a água da pia da cozinha, mas esse, caso, esse aqui ele vai receber só água da pia, do, do banheiro e do chuveiro. Vamos dar uma olhada como é que, que foi o processo. Ô Miguel! Oi! Dá um oi aqui pro povo, Miguel. Oi pessoal! <risos> Olha só, esse daqui é o primeiro sistema de tratamento de águas cinzas que foi feito aqui em casa. E a casinha estava sendo feita, continua sendo feita ainda, né? Mas eu agora tô, tô mudando para essa casa aqui. Então... Estamos aqui hoje refazendo o sistema. Deixa eu mostrar desde o começo, que é para a gente entender. Aqui é só água do banheiro, o banheiro está aqui atrás, aqui está o banheiro com uma vista legal aqui do lado de fora. Então essa daqui é a vista do banheiro, ali fora estão começando a trabalhar para Fazer um jardim, então a ideia é poder sentar e ter uma vista legal. Uma banheirinha construída que permite tomar um banhozinho aqui quase como se tivesse do lado de fora da casa. A água, o encanamento, atravessa por baixo da casa, chega numa caixinha, Essa é só uma caixinha de passagem, e daqui desce água do banheiro, água cinza. É só água da pia e água do chuveiro. Ela desce por aqui. E vai chegar nesse primeiro sistema que foi feito. Os primeiros vídeos mostram o sistema como foi feito. Miguel. Ô Miguel. Oi. Dá um oi aqui pro povo, Miguel. Oi, pessoal. <risos> Olha só. Esse daqui é o primeiro sistema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 que foi feito. Os primeiros vídeos mostram o sistema como foi feito. Então foi feito com pedra. As mesmas pedras que estão aqui no alicerce da casa. Isso tudo aqui com o tempo vai sair, né? Aqui nessas pedras vou voltar a ter suculentas outra vez. Então a água cinza desce por aqui. Chega até esse pedaço. Aqui a gente tem um bidim embaixo do bidim uma camada de pedrisco então a água chega por ali desce aqui ah isso daí é, é resto de casca de banana, banana. e tudo mais né para ir é, para ir decompondo aí pode misturar isso tudo ela infiltra aqui pelo pedrisco e vai ser desviada para toda essa parte aqui de baixo. Que o Miguel tá dando uma geral. Muitos anos que a gente não mexe aqui. O Miguel já tá com a gente aqui. Uns oito anos pelo menos tem mais, né Miguel? Uns dez anos você já tá por aqui. Tem mais, né? né? Tem uns onze anos. Uns onze anos. 11 anos. Pô, é tempo, você era novinho, né Miguel? <risos> Eu era novo, agora... É... Então olha só essa essa bacia aqui ó, ela passa todo aquele pedaço ali. Daqui a pouco vai estar tá limpo aqui, fica fácil da gente ver. Miguel tá fofando a terra. Aqui vai chegar só água cinza lá da do banheiro. Água cinza da pia, nós estamos colocando em outro lugar. Que aí vai ser um outro processo que a gente vai fazer. Semelhante a esse aqui, mas semelhante também. A, uma, a um círculo de bananeiras, que o pessoal gosta bastante, e aí depois a gente vai ver o, o outro lá, então nesse pedaço aqui, por baixo é um concreto magro, deve ter aí talvez uns 30 centímetros de profundidade, Miguel, cava um pouquinho aí só para ver a profundidade dele, até onde ele chega. Por baixo já vai ter areia, Miguel. Isso aí ó. Olha ah, lá, já chegou um saco de aninhagem. Que tá aqui, ó. Então qual é a função desse saco? O concreto embaixo tem? Tem. Logo debaixo disso aqui já, aqui ó. que já tá o concreto. Então deve dar uns 30 centímetros de solo aqui. Aquele saco de aninhagem eu coloquei a partir do filtro. Eu coloquei algumas linhas com um pedrisco, que é para facilitar a dispersão do fluente E coloquei o saco de linhagem por cima, fazendo a parte de um bidim. O saco continua lá, então ok, ele enterrado vai durar bastante. E aqui agora nós vamos refazer esse sistema e esse sistema vai virar uma hortinha ou alguma coisa assim. Dei uma varrida em cima das pedras para facilitar a gente visualizar o espaço. Miguel, como sempre, caprichoso. Já está terminando de arrumar essa parte de dentro. Aqui daria um belo de um laguinho. Mas já tem tanta água por aqui que faz tempo que eu estou querendo experimentar. Uma hortinha que eu não precise regar. Então aqui vai estar do jeito, como a água vai infiltrar ali em cima, vem por baixo e vai subir, eu já sei que a quantidade dela não é o bastante para afogar as raízes, então vamos experimentar fazer uma hortinha nesse espaço aqui. Miguel já está limpando aqui é uma curva de nível, Miguel já, já está reabrindo ela e limpando em volta do sistema. E aí queria mostrar para vocês essa última chuva de, de granizo que deu. Olha como é que pegou o tronco da goiabeira. Cada uma dessas marcas aqui é uma pedrada que tomou. Olha, desse lado nada. Como a gente está bem posicionado aqui, ó, essa direção que é de onde veio a chuva é sudoeste. Então a chuva veio de lá e uma parte também veio daqui. Então acho que, que teve uma variação de, de ventania. Mas olha só, vai ficar legal esse nosso sisteminha aqui outra vez, hein? Esse sistema ele tá sem uso desde 2010, 2011, por aí assim. E agora. Estamos reativando ele. Então fica aqui o convite. Se estiverem curtindo, não esquece, dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vem participar do grupo do WhatsApp para a gente trocar umas ideias. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.